Então se a gente pudesse resumir, resumir a primeira oportunidade, é otimizar os seus serviços. Quem já tinha sacado? Pô Roberto, eu já tinha sacado isso, mas eu não sei, eu tava meio assim de fazer. Ou oh, poxa, nossa, não tinha, não tinha me dado conta dessa oportunidade. Fibromialgia é a doença eu particularmente mais gosto de trabalhar. Roberto, como assim? De novo, eu reflexoterapeuta, terapeuta, é a dor né, que eu quero que as pessoas sofram de fibromialgia, não é isso. Mas a minha, o meu nível de segurança, o meu nível de confiança naquilo que eu faço, em função de tantos resultados que eu já entreguei, trabalhar com fibromialgia, o cliente ligou, me mandou uma mensagem e tal, eu vou dar uma, fazer uma prego. no que, que eu posso te ajudar? Ah, Roberto, eu, eu sofro com fibromialgia. Eu queria agendar um horário com você, porque tem as pessoas que estão tratando com você e estão muito bem. Na minha cabeça, minha cabeça funciona assim. É fibromialgia? Na minha cabeça é assunto resolvido. Roberto, como assim? Fibromialgia dizem que não há o que fazer. Dizem o que não há o que fazer para quem ainda não sabe como que faz. Eu sei como que faz e ensino como que faz. Legal? Então, fibromialgia. Anote aí, ó. Tenho várias, não são poucas, são várias. Dá mais de duas mãos. Tem mais duas mãos. De alunas que compraram o curso para se tratar, porque viram, mediante tanto depoimento, tanta verdade, poxa, eu me estou co convencida, compraram o curso para se tratar, ficaram super bem. Em ficando super bem. Começou também a aplicar terapia nos outros. Começou que? Além de se melhorar, começou a faturar. Nossa, então dá para melhorar a fibromialgia e depois dá para começar a trabalhar? Com certeza, vai depender de você. São as oportunidades de transformação. Beleza?